Olá pessoal, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre correlação com fenética né? quando a gente está utilizando o agrupamento Toshé. É, quem quiser né, saber um pouquinho sobre essa metodologia de uma forma bem mais profunda né, é só ler um artigo do amigo professor né, Anderson Rodrigo da Silva foi ele que idealizou aqui essa metodologia. Né? Eu vou até colocar aqui o link do artigo aqui na descrição do vídeo, tudo bem? Essa aula aqui de hoje, né, ela dá continuidade às aulas anteriores. Né? A gente falou aqui do agrupamento Toshé, a gente aprendeu como que faz esse, uh, esse agrupamento, né, aqui no R, e a gente aprendeu né, como que a gente consegue chegar nesses resultados. Então, os clusters a gente já sabe o que é, a distância intra né, que a gente obteve, a gente já sabe também como que estima, e nessa aula a gente vai aprender o que seria essa correlação ofenética. fenética. É, Vocês já devem lembrar né, dessa palavra correlação cofenética, né, que a gente aprendeu isso lá na aula dos dendogramas né? Vale a pena, aí, quem não viu essa aula, voltar lá atrás nas aulas dos de dendrogramas quando a gente falou de correlação cofenética. O raciocínio aqui é muito parecido, né? é, só que a gente vai obter a nossa matriz de distâncias fenéticas considerando essa nossa distância intra e para ficar mais claro, né, como sempre, vamos considerar que só o raciocínio, para a gente não precisar memorizar a fórmula e se perder, né, e se a gente pegar o raciocínio, a gente consegue resolver é o nosso problema, é, a gente aprendeu nas últimas aulas né, como ó, é, a gente obtém a matriz de similaridade, como que a partir da matriz de similaridade a gente aprendeu como que a gente consegue obter que os agrupamentos do xê, e aprendemos também como que a partir dessa matriz de similaridade de chega a gente chega na distância intra inter -croster. Até isso, a gente Pedrão na última aula. Vamos aprender agora como que a gente chega na distância cofenética. Né? É, considerando aqui as informações que a gente tem dos nossos grupos que foram formados nessa distância intra-inter-croster. É, focando aqui só no raciocínio, sem precisar memorizar a fórmula, fica muito fácil da gente entender. Nós temos aqui ó, nossos tratamentos, né, eu chamei aqui de variedade 1, 2, 3, 4, a né, distância de nossas variedades 2 a 2, aqui a gente tem só a diagonal, a diagonal, os valores abaixo da diagonal principal, e veja só, a distância entre meu tratamento 1 e meu tratamento 2, a gente olha aqui, ó, tratamento 1 e tratamento 2, ele faz parte do mesmo grupo, que é o grupo 1, então, a gente vai colocar a distância intra cluster do grupo 1, que foi 7.5.72. Depois, nós vamos considerar aqui né, a, é, a distância cofernética né, do meu tratamento 1 com o meu tratamento 3. O meu tratamento 1 faz parte do grupo 1, o tratamento 3 faz parte do grupo 2. Okay? Então, a gente vai considerar a distância intra-cluster, né, a distância do grupo 1 em relação ao grupo 2 que foi de 14,18. Entre o meu tratamento 1 e o meu tratamento 4, o meu tratamento 1 está no grupo 1. O meu tratamento 4 está no grupo 3. Então, a gente vai considerar a distância intercluster do meu grupo 1 com o meu grupo 3, né? que foi aqui 14,85. E do 1 com 5? Ora, o 1 com 5 faz parte do mesmo grupo, que é do grupo 1. Então, a distância intercluster aqui é 5,72. E esse é o raciocínio. A distância cofenética que nós vamos considerar aqui, quando se tratar de tratamentos que fazem parte do mesmo grupo, a gente vai olhar a distância intracluster. E sempre quando tiver a distância de tratamentos né, que fazem parte de grupos diferentes, a gente vai olhar a distância intraclúrcita entre esses dois grupos. Aí a gente chega na nossa distância frenética. Para a gente chegar na correlação com a fenética, é só a gente fazer a correlação de Pearson, né, que a gente aprendeu lá na estatística básica. Né? Tem uma aula aqui na playlist Curta Estatística Experimental, que a gente falou só sobre correlação né, de Pearson, vale a pena vocês assistirem. A gente faz a correlação dessa distância com a fenética com esses valores que a gente tem da nossa matriz de dissimilaridade. Beleza? Fazendo essa correlação, a gente vai ver o quanto que o nosso agrupamento toxê está representando aqui né, da nossa matriz de dissimilaridade. E, obviamente, quanto maior for essa estimativa, quanto mais próximo de 1 um for essa correlação, melhor o né, nosso agrupamento toxê está explicando aqui a nossa matriz de, de dissimilaridade. Né? É, ou seja, é esperado, é né, desejável que a gente tenha valores próximos de 1, um, valores altos para essa nossa correlação com a então, a gente tem aqui a correlação né, entre os valores contidos naquelas duas matrizes né, vai nos dar aqui esse valor de 0.86 né. é, nós temos aqui o p-valor obtido pelo teste Mantel que indica a gente que essa correlação é significativa, que ela é maior estatisticamente do que 1 né. ou seja, do ponto de vista estatístico a gente pode afirmar que o nosso agrupamento Toshé, ele está representando bem a nossa matriz de, de similaridade, né. ou seja é, faz sentido, né, do ponto de vista estatístico, a gente considerar o agrupamento Toshé como uma metodologia aí, né, é, no nosso trabalho para análise é, multivariada. Tudo bem? A mesma raciocínio que a gente aprendeu lá na correlação com a frenética no caso do tendograma. Para quem não se inscreveu no canal, se inscreva, né, e, e curte o vídeo isso vai ajudar bastante o nosso canal a crescer. Até a próxima aula!